Vamos lá, então. Parmeira e Corinthians. Antes Sim. de eu falar com vocês três. Se eu deixar vocês falar hoje. É. Porque eu tô o um capeta hoje. Se você não avisa, a gente não ia largar. Se você não fala. Hoje, acabei de pito. Hoje eu tô demais. Quem ah, ganha? Fala... Quem? Amanhã? É. lá. Um, um 3 a 1 Palmeiras. Ale, amor sagrado, quem cortou o seu cabelo? Pode falar o nome. Quem lá, cortou, pô, é a Márcia capital, é a barbadeira. Foi é a bem menina. demais, ficou cortou bom. bem, ficou Obrigado, bonito. Cara. Você já Obrigado. é bonito, né? cabelo assim, a sobrancelha é sua, a tem mais cabelo do que o, que o Veloso. <risos> e é natural. E é, e é, e é, e é natural. natural. É natural, é natural. Quem ganha? 1x1. <risos> 1. Souza? 2x1, Palmeiras. 3x1, Curitiba, mudei. Era 2x1, a... toca o olho do Corinthians. Mudou por pediu, porque ele porque ontem eu falei 2x1. Botou mais, ah, botei bola. mais um gol ah, Você tá mais motivado então. Não, eu sempre estou Eu nunca não. entrei <risos> aqui 11 anos Eu nunca entrei aqui Desanimado Comprometimento Eu nunca com compromet que eu Joga amanhã É isso que eu tô dizendo eu, ah, Cássio Fagner Gil Bruno, Bruno Mendes, Mendes Fábio, Fábio Santos Fábio. Vai sair perde Fábio Santos vai bater Caixa Ai, Fábio Santos Não vou nem Eu pedi Cássio botar lá. <risos> Derrubar. Ah, é, é verdade, vai lá, Cascão <risos> Fábio Santos, não vou contar lá do Sul, hein Com o Souza, hein Se me encher muito o saco Se não me der uma entrevista Se não der a camisa pra mim, a chuteira, o carção Você <risos> vai ver eu quero, eu quero o uniforme inteiro, Fábio Santos e se não fizer o pênalti amanhã também Ó, oh, Fábio Santos, eu quero a camisa do jogo de amanhã Eu quero o carção Eu quero a camisa, o meu, eu E quero a chuteira eu vou botar no meu museu o seu. Oh, a filha oh, dele mano. joga muito futebol. Bola? Muito futebol. O quê? Muito, a Duda. Ó, oh, parabéns a Duda. Ó, oh, aí volante, Fausto Vera. Renato Augusto, Duqueiroz e Rony pra mim. O Alberto e Roger Guedes. Pra mim sai o Adson. Não dá pra jogar com esse time contra o Palmeiras. quatro os... 2 então. Não dá. É. Bota o Rony no lugar do Adson. Deixa o Duqueiroz e o Rony. Certo? E o Fausto Vela... O Fausto Vela não vai jogar pra vocês? É, aí, aí perde de pouco. Tá de sacanagem. Como é que é? Aí já perde de pouco. Então fale. Um volante a mais, eu acho que já fecha a chance de perder de, de menos é... Quanto? Não, eu, tô, eu tô dando trezão. Pra mim é trezão pra um. Se mesmo. jogar desse jeito, perde de quanto? Ah, pra você. escancarado. Aí se escancarar é pior. O Cascão, dá pra você gravar o que ele falou, mandar pro jogadorzada lá? Nossa, vai motivar <risos> a, os a caras. A, a família tá assistindo nós. Aí do Ilho, o Canhão falou... Aí, Fernando Lázaro. É isso, é isso que eu Aí Cássio, aí Fagner. Isso. Se você jogaram com esse time aí, é. vai tomar uma goleada. Que vai ganhar, eu quero o bicho depois Você também, falou. Né? Você não, não, sua opinião. É, é isso mesmo. Fala de é. novo. É isso. Fala de novo. Tem que fechar, tem que fazer 4-4-2 para perder de pouco. Porque Souza. o Palmeiras é muito favorito. Souza, é, eu acho que ali, é. opinião. Eu acho que ali vai sair o, o Eu acho que o Du sai entra o Fausto Vera. Você tem que ter qualidade, mas você tem que Fica que... o Adson é? Fica o Adson e fica o Rony Eu acho que fica o Adson e o Rony Mas Eu acho abre. que o, o Adson e o Rony Você, tem que, você tem... gosta do que... Corinthians Não eu gosto. Assim, ó, não é, adianta é, você tá dar lado Beirada de campo para os ah. dois laterais do Palmeiras Principalmente o lado esquerdo Mas você tem... acha que ele vai tirar o Adson? Porque a ideia dele é jogar no 4-4-2 Não, eu não acho que ele vai não, tirar o, Neto, o Adson acho. Mas o Adson não segura Não, bola não é não que, não que eu acho ajuda. Não ajuda. Deveria Não, não, deveria tá. Eu estou dizendo o seguinte Seria prudente Pelaquilo que o Abel Ferreira estuda E já sabe o que faz o time do Corinthians Seria prudente não Presidente prudente, Epitácio, uhum. Presidente Benceslau. Não é lá, não. É o seguinte: se eu contar o que aconteceu com presente prudente, é nosso fenômeno. Um dia, quando eu parar, contarei o que aconteceu na casa do Antônio Carlos, um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Voltando para o futebol, seria prudente, porque eu tenho Zé Rafael, monstro. Rafael Veiga, mais monstro. Gabriel Menino, monstro, aí tem o Rony, aí tem o, tem o Dudu, Piquelez, Marcos Rocha, e aí tem Hendrick. não sei não se ele vai jogar com o Hendrik, acho que vai jogar com o Giovani, eu acho, aí é o achômetro. por isso que eu tenho que jogar com o time mais forte ali, o Corinthians, essa é a minha visão, aí eu não sei o que ele vai fazer. O Corinthians jogou contra o São Paulo, esperando o São Paulo, né? E saiu, saiu contra o e conseguiu fazer dois gols no primeiro tempo, que daí mudou a, a cara do jogo. Talvez seja essa a o ideia é do Corinthians, mesmo com o né? Não, não, é mais jogar fechadinho, então, assim, né? Entendo, tá? Isso aí. Só que eu acho que o Corinthians, na casa do Corinthians, na Neoquímica, não joga assim. Não joga tentando pro, propor te o jogo, porque a torcida ali. espera. O time do Corinthians não, não sabe jogar espera jogar esperando. Mas jogou assim contra o São Paulo. É, mas assim, você pode ver, foram quatro chances, Paulo o Corinthians dava... fez dois gols. É, então, São Paulo deu essas essa chances. O São Paulo depois dominou o jogo todo, ficou em cima. Se der a bola ao Palmeiras e esperar, é, é dar um tiro e no Palmeiras pé. No mundo, e, e sabe o que acontece joga? com o Palmeiras? Eles ficam 89 minutos do mesmo jeito. É isso. Vai nos 90, faz o gol. Fora, ou dentro o esquema, é o mesmo jeito. Meu irmão, quem jogar... É o mesmo jeito de jogar. Do Palmeiras, do Corinthians, você tem que observar. O que, que eu faço? Eu jogo com homem a mais para dar liberdade para quem? Souza... Renato Augusto. É. Esse aí, você tem que dar liberdade para ele. Renato não pode jogar de lateral, marcando. Ele o Souza falou mais. Já falou é, demais. Obrigado. Você tem, que, bastante você tem que criar mesmo. uma Caramba. forma de você deixar esse jogador sozinho para ele criar jogadas, porque não adianta você ter três, três atacantes na frente e a, bola, e a bola não chegar. E, por outro lado... O Corinthians tem que pegar, fazer uma marcação muito forte para essa bola não chegar dos lados, nas beiradas do campo. Se chegar na beirada, Principalmente não. com o Dudu. Se chegar, o pintado teve aqui e você fez uma pergunta para ele. Você fez o pintado. Se você tivesse que tirar um jogador do Palmeiras hoje... Dudu! Foi unânime. O menino aqui do Água Santa, a mesma coisa. Dudu, o Thiago, Thiago Carpim. Thiago Carpim. Thiago Carpim falou a Dudu. Mesma coisa, Dudu. A bola chegando e na beirada... E aqueles que não achavam, e aqueles que não acham, e aqueles que tiveram uma opinião diferente da minha, tá Tudo certo. O Dudu era para disputar as duas copas. E não disputou. E que, por sinal, era para vir aqui de segunda-feira. O Palmeiras não deixou vir. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. É, dos dois times, Alê, o que, que você enxerga de diferença? Goleiro, defesa, meio campo e ataque. Defesa... jogando na Neoquímica Arena. Uhum. Não esqueça disso. O, o Corinthians tem sete vitórias contra o Palmeiras na Neoquímica o Palmeiras tem seis, né? Então, então Palmeiras... pode empatar o número de vitórias. É, a questão do Palmeiras Torcido assim, a defesa jogo. do Palmeiras, você nunca fala assim, você vem aqui na, né, depois de uma rodada, hum. fala, a defesa do Palmeiras jogou mal hoje. Você não vê. Não, você não, nunca joga. O Gustavo Gomes não joga mal. Você o é é não joga mal. O, o Everton não joga mal. Entendeu? Isso, isso é uma questão muito... Rafael Veiga joga coisa, mal, mas faz gol. Que, que dá muita confiança para time. Joga mal às vezes, é, né? Porque ele é um craque de bola. E, e, e diferentemente do Corinthians, né? Tipo assim, ah, hoje o Fagner não foi bem. Ah, o Balbuena não tá bem. Sabe? A, acho que é uma boa defesa, que dá para jogar de igual para igual. Dá para jogar. Mas tem muito mais altos e baixos. E a, a confiança, o entrosamento que o Palmeiras tem, você mesmo disse, né? Fala. O Palmeiras joga 90 minutos do mesmo jeito. Sabe as então, últimas três partidas gol. que o Palmeiras perdeu? Mas ah, nem lembra Consecutiva mesmo Consecutiva? É Eu sei, porque o Rodrigo Rô É o Rô Rô Prosínticos, hum. Rô Pros O Rô falou O quê? Xiii. Sua noiva não assiste nós, Rô Assiste? Ah, sua avó assiste Como chama sua avó? Dona Terezinha Beijão pra senhora Parabéns pelo neto Rodrigo É um menino incrível Rodrigo Put Rô 2021, 2021, Três novembro. Mas, a, mas partidas. era com a Abel? Era com a Abel. É, três partidas em seguida. Lembra daquele brasileiro? Xingaram aí, ele. Aí, ah, aí sabe o que aconteceu? O que ele fez? Se desgrento. Foi depois de vencer a desgriento. Libertadores. Isso. Desgrento. Esse cara é bom. Esse cara é bom demais. Ganhou a Libertadores. Ele ganhou a Libertadores. Só ele, de raiva. Só de raiva Já ele pagou a essas duas derrotas. Né? Três Libertadores. Amanhã tem um peso interessante. Qual porque, seria o peso? É, de novo, é aquele detalhe. Você já sentiu algum um peso tô sem... Eu, engordi, eu, engordi, eu, engordei, eu, eu engordei bastante esse tempo. É, torcida, madrinho, pô. torcida não ganha jogo, então. Ah, opa, não, é. é. Não ganha. Torcida ganha ah, jogo? É? Ah, é? Peraí, peraí. Bota a torcida do Corinthians aí, Cascão. Ah, tá. Bota a torcida do Corinthians. Eu vi no Vai, no, Eu vi no O, o do São Paulo ganhou o jogo. tô falando do Corinthians. Ah, tá. Pro Corinthians vale. Não. Não, eu quero a imagem, meu Deus, eu televisão, eu não tô, eu quero a imagem, isso, deixa aí eles cantar, vai, bota, o... isso, deixa aí, calma, canhão, vou perguntar pros três. Dá para perceber que o Thiago é monstro. Essa torcida ganha jogo ou não? Claro que ganha. A torcida faz diferença. Essa cara. torcida ganha jogo ela ou não? Já vimos várias vezes. Muitas vezes. Para você, por que, que não ganha, Canhão? Porque ela não joga. O que joga são jogadores. Olha joga, lá. joga a qualidade em campo dos jogadores. Esse espetáculo do arquibancada é lindo, é maravilhoso. É sensacional, é de arrepiar. Mas quem decide é quem joga. Quem decide é quem está na beira do campo, comandando, treinando, orientando... Torcida não ganha. Torcida... Bota de novo, só que ele falou isso. Canta. Lindo, maravilhoso. Tira ele do ar! Mas não bate um pé. Corta né? o microfone dele. É. É. É. É o birubiru lá! Isso ganha jogo ou não? Fazia ah, cinco anos que não oh, ganhava com hora lá, vai então, ganhar, pô. dos três jogos do Corinthians, ganhou os três lá. Agora, Souza, essa torcida aí ganha ou não? Grande jogo. A torcida, a torcida é muito importante. Que? É a mesma coisa do. Não importa, canhão. É a mesma não. coisa do canhão dizer não, não. que a Deixa... auto. É... Deixa. Oh! Ah. Bota o. É, por por o favor, o é. Microfone. Se der pra deixar aberto, eu agradeço. Deixa eu falar. Contra eu quais times foram essas? Qual é o problema? Times? Não, é, Mas quando você. Quando você, você... Vai você vai comparar os três não, não, não com Não, eu não quero Palmeiras. discutir, eu não vou entrar na, na, na sua discussão. Eu também não assim, sei. Não, tudo bem, você pode entrar ou não, se você quiser. Vamos lá. É assim: quando você fala que o São Paulo ganhou. Ué. É a mesma Faz parte do jogo. Faz né? parte do jogo. Isso. Ué, jogou contra quem? É a mesma isso. coisa, não é isso? Não, é é assim. E lembrando que é o campeonato. O respeito é, que você pensa. É o campeonato paulista, então pensa. é necessário jogar contra esse time, entendeu? Ah, é, vai é, é, jogar. o é, Palmeiras, é, Palmeiras, é de São não, Paulo. Não, não, tá vamos também. lá. E isso, Sou. é isso que eu tô ah, falando. Não tá. é, se vo... não importa contra quem ganhou, é importante, é a mesma coisa que você falar que a audiência Porque você Porque se tá perder, narrando, se não... perder, não... Quem... são jogadores. Não mas do pau. Paul. É, São jogadores. Quem ganha são jogadores. Não, não, não. Só visão sua canhão, não é nossa. É claro. Mas respeito. A mesma coisa de você dizer que a galera que escuta você no rádio não, não, não vale Não vale, não não, mas não causa nada é Não tem nada a ver uma coisa Claro que, que tem. tem Mas interfere no seu rendimento é Acho que talvez é isso assim. É isso tem nada Não a interfere ver. no seu rendimento Tem mais. sim Claro a torcida, que tem. Se você narrar um jogo se você narrar Sem um torcida, um jogo, torcida sem é uma torcida Se eu comentar um jogo feito. Ah. Tá, tá bom, gente Ok não É, não é, é, é isso, então torcida Torcida ganha jogo assim É que em 10 jogos torcida dá os 10, entendeu? Uma hora, assim, eu não, eu não vejo... Pode eu... desligar todo mundo aí, mude canal, aí bota no mudo é, e fica vendo nós. Eu não vejo explicação. Eu, espero não, de isso. eu não vejo explicação para o um time que ganha mais em casa do que não seja torcida, entendeu? Eu não vejo explicação... É. E quem é o time que faz isso? Só tem um, que é o Corinthians dois vai Corinthians e Flamengo. É, Hoje, dentro, dentro de casa são muito fortes. Porque o Palmeiras joga do mesmo jeito dentro e fora. O Santos, a torcida me desculpa, precisa ajudar mais. O São Paulo... A torcida já está ajudando para não cair há muito tempo. É. Tem que você pensa Ela a começa aí. a reclamar né, muito cedo. Isso. Esse é um grande problema. Corinthians não. É, a, a, esquece. Historicamente, a torcida do Corinthians começa a reclamar depois que o jogo termina. Esquece. Na né, fase esquece. ruim. Esquece. E isso faz isso para quem está jogando. Para você, não, Canhão. Não, a torcida não ganha quem jogo. Quem ganha jogo amanhã? Palmeiras. Você. Palmeiras. Palmeiras.